Fala galerinha Beleza uhul, uhul. Quarentena Eu acho que é a segunda vez que eu saio de casa na quarentena Eu tô de boa, tô tranquilão Mas caramba, é só pegar na moto a adrenalina, bum Explode Bom, vamos agora a estrear essa nova via, inaugurou hoje, com acesso a Pirajá BR324, acho que é a Via Azul, vamos subir, inaugurou o 2 não sabe como é que tá a pista, vai tá suja, quem vai dar o primeiro corte aqui, quem é que vai dar o primeiro corte aqui, é nós! Muito bom, muito bom, muito bom. Boa a vista do São Caetano. Olha, legal. Precisamos conhecer esse caminho. Abriu nova pista. Retorno do Opa, temos um retorno aqui. Muito bom, muito bom. Eu tô parecendo antigamente com um os primeiros vídeos que a adrenalina era pócano. Parecia que usava uma besteirinha. Mas não, não mais. Como é que moto de baixa cilindrada, rapaz, o, o, o ronco quando sobe, a adrenalina vai junto. E a MT ela me ensinou a andar devagar, dentro dos parâmetros dela, claro, que 70, 70 de 125 é outra coisa, né? E velho, chegamos na BR, velho, chegamos na BR, que rápido, que rápido, que rápido. O outro já quebrou aqui, já estreou a porcaria dele. Oh, Ah, eu queria voltar agora Como é que eu faço pra voltar? Como é que eu faço pra voltar? Hum, vou ter que passar aqui por cima Pirajá já todo? Não, volto pra... Não, acho que já sei, vamos tentar Eu acho que eu sei, eu acho que eu sei Eu acho, eu sei. Eu acho. peraí Ai, é que mais gostoso pilotar, véio. meu Deus do céu, velho como isso é bom Estão construindo uma tacareja ali no No lobato Aí quando eu fui passando Deu uma... Hum, eu fiz merda Eu acho que eu fiz É... Eu... Não não, eu, eu acho que não Eu acho que não Vamos lá Vamos lá, o sangue, como diria a Mad Max É de alta octanagem Ai, velho A adrenalina, oh, saudade sua linda Agora a gente vai pra esquerda não, tá fechado, Migo. Viu, migles Tá fechado. Tem que esperar. Espera os coleguinhas. Quantos minutos? Três minutos? Porra, meu Deus! Muito rápido! Chega no um trabalho agora, sei lá, sete minutos. Caralho, big! Deixa eu ligar. Ligar. Abre a viseira aqui, porque. Que de bagarai. Amiguinhos, espera, abiguinhos, Poxa, vai furar, não, amigos. Bom, nós vamos aqui para a direita, que se foda, abriu pra mim, esquerda, mentira, esquerda, esquerda, eu, eu confundo gente, perdão, esquerda, vamos sair próximo a Brasil Gás, porque se eu não me engano, existe agora um novo viaduto que permite o acesso. eu já passei da entrada do viaduto agora é, eu fiquei <risos> é, rapaz eu acho, que, eu, eu acho que eu não, mas o único ponto que eu poderia chegar na, na pista é aqui mesmo não tenho muitas opções não ou é ali porra Olha o que dá aí, fazer vídeo sem procurar informações antes. Eu acho que eu vou perder o viaduto. Perdi já, né, na verdade. Vai ter que rolar outro caminho agora. O viaduto a gente não vai pegar mais, passou. No viaduto, cadê ele? Eu quero passar pro outro lado Eu tenho que vir pra cá Sim, como eu ia dizendo Tirei uma, uma ondinha ali Em frente ao estacionamento Em frente à entrada né, do novo Atacarejo que eu Estou construindo um abato Porque passando aí A moto caiu bem em cima De um ah, não né a parte que tava cheia de areia bora é quando eu acelerei ela aí pux, sambou eu porra aí acelerei de novo ela sambou de novo ah, opa, porra aí chamei de vez ela aí jogou para um lado jogou para o um outro só que nessa nesse, nesse tipo de situação enquanto você permanecer com a frente estabilizada o fundo vai jogar para cima para baixo para um lado o outro da moto não vai Cair, ela vai distracionar, vai sambar, vai rebolar mais. Portanto, que você mantenha firme, não dá nada. Entendeu? Então, fundo sambou, segura a frente, tá tudo certo. Vamos embora. Vamos voltar para casa.